o que vai te mostrar que você está chegando perto do seu objetivo. Esse, talvez seja um dos grandes motivos pela desistência do pessoal do emagrecimento. O pessoal que está em emagrecimento, processo de emagrecimento, muitas vezes não valida os resultados de sucesso que tiveram já até aqui e abandonam o processo como se nada tivesse mudado. Então, eu costumo dizer, o pessoal do emagrecimento, vamos supor, eles têm dez situações a serem resolvidas. Compulsão alimentar, ansiedade, compulsão sexual, hum, crenças, crenças, crenças, má postura diante da vida, engole sapo, relacionamento falido, e vamos supor, aqui é o Emagrecer mesmo, vai emagrecer 10 quilos. Aí resolve a compulsão alimentar, resolve a ansiedade, compulsão, compulsão, compulsão, crença limitante, resolve o relacionamento, parou aqui. Aí emagreceu 2 quilos. Aí fala, puxa, era para emagrecer 10 quilos, até agora eu não estou nem na metade. Então, ah quer saber, deixa. E abandona. Então, quando você anota o que vai te mostrar que estou chegando perto do meu objetivo, eu vou validar todo esse processo. Quantas coisas mudaram? Tudo isso vai fazer com que você se mantenha na linha, que você se mantenha no seu objetivo, com foco, concentração. Porque é só um processo. E esse processo vai te desbloquear tantos outros a ponto de você chegar no emagrecimento.